ご希望のお取引ボタンを押してください, <音声>ご希望のお取引ボタンを押してください。 初めまして。ブラジルの<音声> 着ました。瀬田川経由瀬田神田行きです。現金定期券の静岡、終点静岡です。右側お日か食前。1 車内の内容にお察しください。<笑><笑> ご待たせいたしまし広がる。で23時12分 の松駅 2番線で待ちです。 お Quando que você veio para o Japão pela primeira vez? Eu venho há 10 anos atrás com a minha mãe. É... A ideia principal era ajudar meu pai, que na época ele tinha ficado desempregado. Ele tinha vindo a... na frente, né? Mesmo uns 8 9 meses depois eu estava vindo com a minha mãe. Foi horrível a princípio porque eu não tinha ideia de sair do país. Hum. Não tinha ideia de deixar os meus amigos, de parar de estudar, de repente, e, e ter uma vida totalmente diferente, né, o Japão era o último lugar que eu pensava em, em vir, né. princípio, então, foi muito difícil, porque eu não tinha ideia de absolutamente nada, sabia palavras básicas que eram utilizadas em casa, que não ajudaram muito. Meu pai já veio com o um emprego definido, já, já com o um emprego certo, com um lugar para trabalhar, né? Acabei ficando três meses desempregado, esperando uma vaga, num um lugar que eu pudesse entrar sem precisar falar japonês. Então, depois de três meses de estar no Japão, eu consegui o primeiro trabalho. Foi numa fábrica de autopeças, numa linha de prensa e solda. Eu tinha que fazer alguma coisa por mim, porque o primeiro ano foi muito difícil, não, não consegui fazer amigos, talvez me sentia bloqueada pela barreira da língua. Na época eu gostava muito de teatro. E acabei encontrando um, um grupo na cidade, numa cidade vizinha, na é cidade de Ramatsu, né? Acabei entrando para o grupo de teatro. Descendência por parte de pai e mãe, meus avós são japoneses. O que, que você sabe da história deles? Bom, o que eu sei... bom, Sei mais da parte do meu pai, que veio do norte do Japão, da, da província de Akita. Eles foram para o Brasil depois de uma divisão de, de terras que teve da família. Meu avô, muito, não muito satisfeito, resolveu deixar tudo para os irmãos e ir para o Brasil. Eles tiveram um filho, né, o primeiro filho deles nasceu no Japão e o restante nasceu no Brasil, os outros oito irmãos do meu pai nasceram no Brasil. Para que região do Brasil a sua tua família foi Eles inicialmente? Pra, inicialmente para São Paulo, hum. para o interior de São Paulo. Trabalhavam em uma fazenda, né, lavoura. Depois que os filhos cresceram foram se espalhando pro, para as outras cidades. Comecei a gostar mais da cultura brasileira aqui no Japão. Acho que eu consegui enxergar mais o que é o Brasil fora do Brasil, né? Eu gostar mais da música, do, da cultura brasileira mesmo. Eu pude perceber que eu sou brasileiro aqui no Japão. Por quê? É, porque no Brasil existe aquela coisa entre, entre as famílias japonesas e a colônia você é japonês e as pessoas que não têm descendência são gaijin só que quando você chega aqui você é gaijin. né? e fica a dúvida eu sou o quê? no Brasil eu sou japonês e aqui eu sou brasileiro só que eu nasci no Brasil e eu faço parte da dessa massa brasileira da mistura brasileira da mistura que é o povo brasileiro. E eu faço parte dessa de história brasileira.